E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é a Vitória Oliveira, do time de Matemática do Descomplica. E vim aqui trazer mais um episódio do Quer Que Desenhe para vocês. Hoje nós vamos falar da Lei dos Cossenos. Sim, essa fórmula linda e simples que pode salvar no vestibular. Bem, antes de tudo, já aproveita para baixar o mapa mental em alta qualidade no link da descrição. Ok, agora que eu já tive meu momento blogueira, vamos à matemática. Quando vocês estiverem fazendo a prova e derem de cara com um triângulo não retângulo Ou seja, um triângulo que não possui um ângulo reto Não desanimem, nem entrem em desespero Porque a lei dos cossenos pode te salvar Tudo o que vocês precisam é saber a medida de dois lados e de um ângulo desse triângulo, beleza? Como essa lei vai ajudar? Vocês vão ter dois lados e um ângulo, certo? Então, a lei diz que a² é igual a b² mais c² menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de θ. Tá, que mas calma aí. Quem é a, quem é b, quem é c e o que é θ? Vamos lá. a, b e c são os lados do triângulo. E θ é o ângulo que nos é identificado O que vocês precisam ter muita atenção É que o A sempre vai ser o lado oposto ao ângulo identificado, tá legal? Agora pensem aqui comigo Essa lei não lembra alguma outra relação? Porque eu estou achando ela um pouco parecida com o Teorema de Pitágoras Vocês acham isso coincidência? Observem isso comigo eu falei que vocês iam usar essa lei quando tivessem um triângulo não retângulo, certo? Mas se vocês tentarem aplicá-la em um triângulo retângulo, olha o que acontece. A² igual a B² mais C² menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de teta. E se meu teta vai ser 90 graus e o cosseno de 90 graus é zero, então a gente fica com A² igual a B² mais C² menos 2 vezes B vezes C vezes zero. Então eu vou cortar. Esse final, porque eu vou estar multiplicando por zero. Beleza? Quando eu corto esse final, o que me resta é nada mais nada menos do que o próprio Teorema de Pitágoras, a² igual a b² mais c². Então resumindo, eu posso dizer que a Lei dos Cossenos é uma generalização do Teorema de Pitágoras, já que eu posso usá-la em qualquer triângulo. E aí, deu para entender tudo certinho? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários E não se esqueça de baixar o nosso mapa mental de graça no link que está na descrição Aproveitem e contem quais temas vocês querem ver nos próximos episódios de Quer Que Desenhe? Beleza? E ó, tem mais! Para ter acesso a esse e outros materiais completos de todas as matérias, além de um conteúdo exclusivo que só os alunos do Descomplica possuem, é só clicar no link que também está na descrição do vídeo e assinar o Descomplica Top. Bem, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.